Esperemos que o facto de agora vir aqui como Ministra da Habitação e não Secretária de Estado da Habitação não signifique apenas as mesmas políticas ou à mesma escala com um título diferente. Pode ser as mesmas políticas com outra escala, pode ser novas políticas ou políticas de outra natureza. O Governo demorou muito a reconhecer que elas eram tão centrais que precisavam de um Ministério, mas o um Ministério não pode ser só um nome, tem que ser uma maneira diferente de atacar o mesmo problema. E por isso, se há políticas que consideramos que podem estar no mesmo caminho e não fazemos o que fazem aqui alguns partidos de dizer, como na velha Andota, aquele restaurante tem uma comida muito má e as doses são muito pequenas, ou seja, políticas que precisam de ser melhoradas e ouvimos com interesse a Sra. Ministra dizer do Porta 65 Deputado, que precisava ser melhorado... desculpa se interromper -te, nós temos que dar condições para que o Sr. Deputado se possa fazer ouvir-a. favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, mas quem dá o que tem a mais não é obrigado. Uh, e é isto, infelizmente, que aquele Partido tem para dar, isto e só isto, não mais. Ouvi com muito interesse que a Senhora Ministra falou de melhorar o Porta 65, espero que essas palavras inspirem o grupo parlamentar do Partido que apoia o Governo a aprovar o Projeto de Lei 473 do LIVRE de aumentar o período de subvenção mensal e o período máximo do apoio ao programa uh, Porta 65. Mas temos que ir mais longe. As respostas, se tem que ter outra escala e porque outra escala também permite financiar de outra forma, porque se construirmos 100 mil casas e não 26 mil, significa que estamos a construir para várias tipologias de rendimentos e, portanto, a criar um programa mais sustentável, também não precisamos estar nesta briga entre Estado e mercado. Há um terceiro elemento aqui, que é o das cooperativas de habitação, e o livro apresenta o Projeto Lei 471, criando o Programa de Apoio às Cooperativas de Habitação, que faria toda a diferença aqui, como já fez noutros países. Mas depois temos também que falar do tema da compra de casa por parte de jovens e classe média baixa. Um tema de que o livro fala. Não é de hoje, sim, faz muito bem em falar do tempo, senhor deputado, porque só se lembraram desse programa ou desses apoios agora. O livro lembrou-se deles a tempo, ou seja, durante o programa eleitoral para as eleições. Um programa que cria um fundo que apoie na entrada à compra da habitação própria, a preços não especulativos, e no qual o Estado, ou esse fundo, ficou uma parte da casa que depois, quando é vendida e valorizada, reverta a favor do Estado ou que seja paga pelo próprio depois de um período de 5 anos de carência. É uma forma de não deixarmos criar esta fratura social e geracional em que os ricos continuarão a comprar casa e depois até com isenção de impostos no fim. E os pobres ficaram de fora dessa compra de casa que é também uma, uma, uma, uma aquisição de valor para o futuro. E finalmente, vai aos avós também, não arrastado pela vossa iniciativa, o projeto que pretende transformar, Casas velhas em lugares para ideias novas. Quartéis que estão vazios e que podem ser residências para estudantes. Esperemos também que as suas palavras sejam inspiradoras na resolução de um problema que é grave para os estudantes e que libertará espaço e diminuirá a pressão sobre o mercado da habitação. Muito obrigado.